maluco do... sabe aquele velho lá? Vou mostrar o velho. O velho que eu não sabia quem que era. Nem Bolsonaro aguenta o velho mais. Vou mostrar a minha cara aqui. Tá vendo esse doido aqui? Eu não, eu não tinha conhecido esse cara. Mas esse cara é aquele Paulo Cintura, que trabalhava lá na, na escolinha do professor Raimundo. Imagina o, o Chico Anísio vendo esse cara fazendo isso, cara. Que vergonha. Que vergonha, olha, olha só que coisa ridícula, humorista de merda, sempre foi né, Um humorista de merda, agora que, que, cujo lema era, saúde é o que interessa, o resto não tem pressa, esse era o lema do cara, virou, de saúde é o que interessa, o resto não tem pressa, para Bolsonaro é o que interessa, o resto não tem pressa. Que maluquice, cara, em plena pandemia o cara, de saúde o que é o que interessa, o resto não tem pressa, Fui pra babar ovo do Bolsonaro, olha só Festa maravilhosa aqui em Brasília A cara do Bolsonaro Nossa presidente, A cara, não, tem que repetir isso aqui A cara do Bolsonaro olhando para ele e falando Puta que parece que o cara enche o saco Nem o Bolsonaro aguenta, cara, olha só Festa maravilhosa aqui em Brasília Nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro Eu vou lá na frente Lá. Eu vou lá na frente daquela bagunça lá. Meu irmão, é do cacete isso aqui. Olha só. Uh, uh, uh, uh. Tem condição, negócio desse? Olha a bagunça. É uma bagunça mesmo isso aí. Chegando é pandemia. Olha os caras aí, esses doidos. Essa seita maluca. Esse aqui é o exército do Bolsonaro. Não é exército, isso é coisa de maluco. O exército do Bolsonaro. Bolsonaro.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 É, uma, é, é, é vergonha alheia, um, sei lá, não dá nem para não dá nem para descrever a sensação de ver um cara desse aí fazendo uma. uma babaquice dessa, né? Animando as pessoas com um chavão que já. já não significava nada, e agora menos ainda, né? Os, os, o Enaldops resumiu bem os últimos 15 segundos de fama. Pois já não tinha, né? E aí, eu, porra, vi um cara se vê Quem é esse veio, cara? Que tá aí. Um baixinho vocado aí, falando. Aí, eu, esse cara era aquele humorista lá, escolhendo o professor Raimundo, cara. Que, que triste fim, cara. Que triste fim. Olha, amigo desconhecido. Bando de mentecapto de mente que apoia esse doido, né? Mas tem, tem muita gente ainda aí. Aliás, ali não tinha muita gente, não. Eu vou, eu vou mostrar, né? que parece que tem muita gente lá na ali na frente quando eles mostram, fala, nossa mas tá cheio de gente lá né, oh que legal, mas aí você vai ver é isso aqui ó, olha, lá, olha lá. aquele mundo de gente ali na frente é só isso aqui ó, não tem ninguém, não tem ninguém, o Bolsonaro tava se baseando lá, se achou o, o fodão que tinha isso aqui na frente, parece olhando de baixo Parece que tem muita gente, realmente, parece, nossa, tá cheio, hein? Bolsonaro ficou lá, mostrou na frente, ficou na frente lá, falando, olhando, quase se emocionou, né? O povo, olha, o povo me apoia. Não é meia dúzia isso aí, Bolsonaro, é ridículo essa quantidade de gente. É ridículo, é isso aqui, ó, é isso aqui. E eu não tô sacaneando, não, pegando no horário, não, é isso aqui, ó. É um pedaço da rua aqui só, bem na frente aqui, com um monte de gente amontoada. O resto não tem ninguém aqui atrás, ninguém, zero, zero. É meia dúzia de gato pingado. E a gente está, quer dizer, o Bolsonaro, com base nessa meia dúzia de gato pingado, acha que pode bater no STF, pode bater no Congresso, pode mandar e desmandar, fazer o que quiser, obstruir a investigação do, da Polícia Federal, contra os próprios filhos. Com base nessa, nessa gente aqui, nesses malucos aí. O Lucas Jesus, a cara do Bozo foi hilário, pois é, cara. A primeira coisa que eu vi, quando eu vi esse vídeo, né? Um velho doido, chato pra caralho, nem o Bozo aguenta cara. O professor Elcio falou que faltou o tal do Paulo Cintura lá, colocar no final da fala, colocar, ao invés de, iê, uh, yeah, yeah, colocar, uuuh. tem que colocar um berrante ali, né? Rafael Ventura, concordo, Bolsonaro é o que interessa, o resto não tem pressa. Logo manda, manda logo o impeachment, é isso aí, tem que mandar logo, viu? Porque cada dia que passa esse cara ferra mais a gente, mata mais gente. Literalmente, ele tá matando pessoas. Cada dia mais que ele fica nesse governo, ele está matando um monte de gente aí. Nas últimas 24 horas, oficialmente, foram mais de 200 mortes de Covid-19, e o cara chamando, incentivando as pessoas a fazerem esse tipo de manifestação, a se amontoar, filho, pra, só para fingir, né tem que mostrar de novo essa imagem, essa, essa, essa merda de gato pingado aqui para fingir que é uma multidão de pessoas, estimulando esse tipo de coisa, e eles não vão, ele, ele não vai matar só essa cambada de vagabundo que está aqui não, ele vai matar outras pessoas inocentes, porque essas pessoas elas vão para as casas, né? vão voltar, então vai, vai matar os familiares, que às vezes nem, nem um pouco se fudendo com o Bolsonaro. Geralmente essas pessoas são meio que renegadas da família. Aí chega em casa, o cara foi lá, cumprimentou o Bolsonaro, que está com suspeita de Covid-19, e por aí vai, vai espalhando, vai espalhando.